Shalom, você sabia que doenças podem ser curadas pelo poder da sua mente? Está no livro de Mateus capítulo 10, no versículo 1, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades meu irmão e minha irmã convido a inscrever-se no nosso canal Para que quando nós colocarmos sempre algum vídeo novo aqui no canal O Youtube lhe possa notificar E de maneira que também não venhas perder nenhuma das novidades que colocarmos aqui no nosso canal Doenças e enfermidades não são de Deus E você tem o poder interior para se curar Lucas capítulo 4, versículo 23, Jesus lhes disse assim. É claro que vocês me citarão este provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Fazes aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. O poder de curar não vem não vem de cima para o seu corpo. Já está dentro de você Apenas brota através da ativação Da mente de Cristo Dentro de você Você não precisa aceitar O que você vê ou sente Com os seus sentidos naturais Como sua verdade pessoal Rejeita tudo aquilo Que vem através dos sentidos Tiago capítulo 3 No versículo 2 diz assim Todos tropeçamos de muitas maneiras Se alguém não tropeça No falar Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Em outras palavras, Tiago estava a dizer assim, suas palavras e pensamentos, pensamentos são palavras não ditas, não expressadas, controlam seu corpo. Afirme sempre as escrituras e as afirmações como eu sou, cada vez que um pensamento ou um sentimento negativo Tentar invadir seu corpo diz sempre assim, sou saudável e cheio da luz de Deus, pelas feridas de Jesus eu fui curado, pelas feridas de Jesus eu fui curado, sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Diga sempre isso quando um pensamento negativo tentar invadir a sua mente. Saiba que você pode se livrar das enfermidades através da mente de Cristo que já está dentro de você. Já está dentro de você para te curar. Isaías 53, versículo 5, diz assim. Pois, pelas feridas de Jesus, fomos curados. João, capítulo 8, versículo 6, diz assim. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra verdadeiramente é definida como sem dúvida. De facto, verdadeiramente ou realmente indica enfaticamente concordância. Enfaticamente é definido como, seu, é, é definido como sem sombras de dúvida, meu irmão. Permita que seus pensamentos, suas vontades, suas emoções, suas atitudes, ações, palavras e decisões estejam sempre alinhados apenas com o que você deseja que aconteça em sua vida. Verdadeiramente, se assim o fizer, acontecerá sem dúvida, porque isto é lei, é uma lei espiritual. Permita que a sua, os seus pensamentos, a sua vontade, o seu desejo as suas atitudes estejam alinhadas com aquilo que você mais deseja em sua vida. E eu creio que o meu irmão e a minha irmã desejam ter saúde, vida, alegria, paz, prosperidade. Então, permita que tudo isso esteja de comum acordo para que a lei espiritual, ela então funcione, aconteça dentro da tua vida. Não permita aquilo que vem através dos sentidos, medo, dúvida e coisas parecidas. Tudo que uma pessoa pensa continuamente torna-se sua realidade. Sua realidade se torna seus pensamentos mais dominantes. A mente é o começo de toda a criação, dito por Joseph Marf no livro O Poder do Seu Subconsciente. Quando concorda com as escrituras bíblicas, ao falar da capacidade de duas ou mais entidades na Terra em estarem de acordo, o poder de acordo envia uma forma mais forte de energia, existe uma realidade de ideias ou ideais, promessas, desejos ou imagens Desde que haja harmonia ou acordo entre as entidades que solicitam o acordo Está registrado no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, onde diz assim a palavra do Senhor Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo Você deve concordar com a palavra de Deus sobre o que você pode fazer, ter e ser. Então, a partir desse momento, todas as suas ações, pensamentos, palavras, imaginação, emoções e decisões devem estar alinhadas com o resultado esperado do prometido. Quando houver um acordo entre seu desejo e sua imaginação, pensamentos, emoções, palavras, decisões e ações, haverá então a manifestação. Quando todos os canais de pensamento estão... Em acordo contínuo, a manifestação está em movimento. Está também registrado em Mateus capítulo 18, no versículo 19, onde a palavra do Senhor diz assim, Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se uma pessoa tem uma doença, isso significa que ela está fora de sincronia com Deus ou com seu verdadeiro eu, que é o Espírito do amor, que é a fonte. Podemos encontrar isso também no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, onde a palavra do Senhor diz assim, O Senhor os guardará de todas as doenças. Quem é o Senhor? O Espírito em você, meu irmão. O Espírito dentro de mim, o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito de Cristo, é o Senhor. E Ele que está dentro de ti, o Cristo, o Filho de Deus, o Senhor, te guardará de todas as doenças. Lembre-se de que doenças, pensamentos negativos e sentimentos negativos, são ilusões que devem ser vistas apenas como avisos de que uma desconexão está sendo formada entre você, que é a mente, e sua fonte que é o Espírito do Senhor dentro de você, Cristo dentro de você, a esperança da glória, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. O Senhor está dentro de ti, o poder da cura está dentro de ti, conheça a verdade e essa verdade então te libertará de muito sofrimento. ficamos aqui hoje, Deus abençoe de uma forma grande e tamanha, Shalom. nos vemos no próximo vídeo.